Isso acontece de maneira equivocada, porque se o governo proíbe o jogo e você vai e joga, você está indo contra o governo. Você acha mesmo que o governo vai ser honesto com você? Se você é desonesto com o governo, ele tem a lei, é proibido jogar. Ele tem a tentação lá, para o povo ir. O povo vai e joga, ou seja, o povo quer ir contra a lei, então, obviamente, que todo mundo vai perder e vai saber quem é que põe a mão nesse dinheirão todo. Né? Só do prêmio. Né? E o que vem por detrás do prêmio é uma fantasia de dinheiro muito maior do que eles divulgam. Então a gente paga para ser feito de bobo. Se o governo já proibiu o jogo, por que você vai proibir? É, você vai jogar. Não tem sentido. Está proibido. A pessoa vai jogar para infringir a lei. Então o governo infringe a lei também. E não paga nada para ninguém.